Oi, pessoas! Meu nome é Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai Na Prova, caso você ainda não saiba. Isso não cai na prova! Oh, yeah! Ah, hoje a gente tá completando, ah, na verdade não hoje, né? Mas agora, quando esse vídeo tá saindo... É, a gente tá completando um ano de canal. Yeah! E aí, nesse um ano de canal, então, hoje é dia 14, a gente faz um dia 18, um ano. E aí, eu queria conversar com vocês, porque, assim, algumas pessoas, né, como vocês já viram no título, é, pensam que eu já estou, tipo, super rica no YouTube. E aí, eu preciso explicar pra vocês que... Não, gente! Né, pronto, é só esse mesmo vídeo que eu queria dizer pra vocês. acabou né? Vou terminar, a gente. Termina aí. Mas... Não, não estou rica. É, algumas pessoas pensam que quando a gente entra no YouTube, assim que a gente começa a fazer YouTube, a gente já está ganhando dinheiro só por colocar um vídeo. Tipo, coloquei um vídeo, pronto, já tem propaganda, pronto, já está ganhando dinheiro, já virou é, uma grande YouTube de, daquelas que ganham dinheiro com 20 milhões de inscritos. E não, não é bem assim. E outra coisa que é importante também, não é só de inscritos que vivem o YouTube, né? É da retenção também, ou seja, de quanto tempo, acho que eu já falei isso um pouquinho no canal pra vocês, quanto tempo vocês passam assistindo o meu vídeo, se vocês vão até o final do meu vídeo. E agora as regras mudaram. Eu cheguei a falar, quem segue lá no Insta, viu que as regras foram modificadas, né? então em abril do ano passado houve uma mudança, a gente atendeu ao critério e aí os nossos vídeos começaram a ser monetizados, ou seja, nós agora podemos colocar anúncios, mas isso também não quer dizer que todo vídeo vai ter anúncio. Né? Então, é, eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu sei que tem é, vários vídeos que não é porque estão monetizados, que estão gerando renda. Então, não, eu não estou ganhando dinheiro assim do YouTube, certo? Tem um outro detalhe, né? Eu só posso tirar o dinheiro a partir de 100 dólares. Só para vocês terem uma ideia, eu não posso tirar o dinheiro ainda, então, né? Não tenho dinheiro. É, a outra coisa, e por que eu decidi falar que eu não tô rica? Porque às vezes as pessoas pensam que é muito simples fazer material pra YouTube e jogar e eu cheguei numa época no canal nós chegamos aqui numa época em que né a internet não era mais só mato então tem uma galera aí do YouTube que chegou e que era muito mato e que eles tiveram que desbravar tudo isso mas eu já cheguei numa época em que o YouTube tá começando a é, avançar um pouco mais então não é qualquer conteúdo que tem que ficar por isso a nossa preocupação em é fazer um conteúdo diferente porque não é, o YouTube já tem muita coisa é, e muita coisa que foi feita de qualquer jeito e que deu certo, mas que esse próprio material também precisou ser melhorado. Eu já cheguei numa época em que esse material tem que ser um material bom, que tem que ser um material diferenciado, um conteúdo que seja diferente, que você não tenha encontrado. Não que o nosso canal seja um canal que não existe no YouTube, acho que, né, espero que seja um canal que não existe no YouTube, mas... Eu não acho que seja só o nosso canal que tenha conteúdo dessa qualidade ou com esse tipo de conteúdo, acho que tem vários aí, acho porque eu assisto, né, então eu acredito mesmo que exista esse material. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tá postando e aí por isso a gente tem toda essa preocupação em criar esse, essa qualidade de vídeo, a qualidade do áudio, a qualidade da, do conteúdo pra vocês. Só que aí, qual é o problema que eu encontrei neste um ano de canal? As pessoas começaram a achar que a gente tem uma super equipe de profissionais, tem é, muito dinheiro envolvido. E aí elas não querem nem dar dicas, elas não comentam o que elas acham, que, tipo, ah, poderia melhorar assim, ou poderia fazer assim, ou não querem é, é, sugerir coisas porque ficam com receio. Elas pensam, ah. É, ela já tem uma equipe que ajuda super profissional e eu não estou dizendo que a minha equipe não é profissional ela é profissional mas o trabalho é quase todo voluntário então as pessoas chegam é, para propor alguma coisa para trabalhar ou para ajudar porque acreditam na proposta do canal né todo mundo quase todo mundo está comigo assim e quase tudo porque o que eu tenho que comprar tem coisa que a gente tem que comprar a gente paga para poder manter tudo isso mas tem uma galera que vem e eu não tenho como pagar isso por tudo, né? O YouTube não paga nem a mim, imagina pagar esse monte de gente. Então assim, essa galera vem porque acredita no projeto. E aí eu senti essa necessidade de falar isso pra vocês, porque é, eu preciso que vocês sintam que realmente o canal é de vocês. A gente faz porque tem uma galera também que vem, às vezes, boa parte do meu perfil, é, me conhece pessoalmente, então muita gente não comenta aqui, ela comenta pessoalmente, me explica, diz o que é que tá achando do canal E são muito bondosos comigo, inclusive é, Até para criticar tem um, um cuidado muito grande em sugerir, eu agradeço muito por isso Certo? por essa pequena comunidade que nós criamos de troca de conhecimento, é, mas que vocês entendam que o canal é de vocês. O canal é. vocês podem participar. Quando vocês dizem que querem participar, eu levo isso muito a sério. Não quer dizer que eu vou chamar todo mundo, porque não dá para chamar todo mundo, mas que eu levo muito a sério em pensar o que que eu poderia trabalhar com você que cabe na proposta do canal e no mais. Agradecer muito, muito, muito, muito, porque nesse ano é, eu vi que o canal realmente chegou onde eu queria que ele chegasse, no conteúdo, da forma como eu queria que ele chegasse, que fosse compreensível para as pessoas que não estão na área e pessoas que estão na área conseguem perceber que tem ali um um conteúdo, uma, um, uma pesquisa para se fazer esse material. Então, é um conteúdo que é um conteúdo sério, que tem uma pesquisa por trás, às vezes eu não faço sozinho, eu peço ajuda de amigos que são formados na área, mas que tem a proposta de trazer uma linguagem que seja uma linguagem mais simples para a gente ir aprendendo junto. Eu aprendo aqui, vocês aprendem comigo, uh, eu aprendo com os comentários de vocês, enfim, e a gente vai aí se, se comunicando e aprendendo, essa é a ideia. Então, eu acho que vocês entenderam muito bem isso. E eu fico muito feliz quando as pessoas me dão esse feedback, porque de fato entenderam o que eu queria propor com o canal. Então assim, eu só tenho a agradecer. Por último, porém não menos importante e... opa, volta. Não é por último. Tem uma coisa antes desse por último. Antes disso é, dê o seu like. Eu preciso lembrar vocês de dar o like, eu sei que é chato, mas eu preciso porque eu percebi que toda vez que eu lembro vocês de darem o like, de compartilhar ou de comentarem, vocês lembram mais, e eu faço isso também toda vez que eu assisto um vídeo, toda vez, então eu vou ficar lembrando sempre vocês, deem um like, já deram o like, já se inscreveram, este botão aí não está de brincadeira, não está aí para decorar o nosso canal, é para você se inscrever, certo? E se você já tiver feito isso, agora sim, agora nós vamos para o por último. Nós estamos tentando, não estou garantindo, porque a gente ainda está numa fase de fechar, um sorteio, e para comemorar um ano de canal! Onde vai acontecer esse sorteio? Vai acontecer lá no Instagram, tá? O Instagram é isso não cai na prova, nossa página no, no Face é isso não cai na prova, tudo é isso não cai na prova, procurem por isso não cai na prova, mas vai acontecer lá no Instagram. Então eu não posso contar mais detalhes, mas estejam acompanhando lá no Instagram, que aí a gente vai dar as regras direitinho de como vai acontecer o sorteio e vocês vão ficar por dentro de tudo, certo, pessoas? Se não acontecer no dia do aniversário, não tem problema, vai acontecer sorteio, tem que acontecer sorteio, nós vamos dar um jeito disso acontecer, certo? Beijo pessoas, boa semana pra vocês e até mais. Tchau! Isso não cai na prova. Oh yeah.